aqui que traz. vou pedir para Bom, vou início, então, a conferência magna de hoje, agora à tarde. Então, vou apresentar a palestrante, a professora Janice Perman, que é pesquisadora sênior da Universidade de Colômbia e presidente do projeto Mega Cidades e Inovações para a Vida Urbana ela publicou em 2010 o livro Favela, quatro décadas vivendo à margem no Rio de Janeiro. Ela fala português, adora o WhatsApp, eu já falei várias vezes com ela, só conheci hoje, mas por WhatsApp, fala, e fala em português, então vai ficar tudo mais fácil. Esse livro traça as trajetórias de vida de moradores de assentamentos informais por quatro gerações. Ele foi uma sequência de um outro livro, O Mitro da Marginalidade, publicado em 76, e o livro mais recente, A Importância da Personalidade, completa a trilogia Favela. Ganhou vários prêmios, como Guggenheim, Fulbright Scholar, eh, C. white Mills, c. dois prêmios, pros, por suas contribuições excepcionais na área de ciências sociais. É formada em Antropologia de Cornell, com doutorado em Ciências Políticas e Estudos Urbanos pelo MIT. Foi professora titular de Planejamento Regional e Cidades da Universidade da Califórnia, Berkeley. Faça simpática. E vamos ouvi-la falar de cidades justas, sustentáveis e inclusivas. Pesquisa Longitudinal em Favelas do Rio, de 1969 a 2019. A primeira parte, Cidades Justas, Sustentáveis e Inclusivas, é um sonho, não né? E 1969 a 2019, representa meio século e ainda não é um sonho. Quero, espero que mostre o caminho para a gente. Bom dia, muito obrigada pela sua presença, estou muito honrada para fazer parte desse lindo evento. Okay. Okay. Não. E eu vou falar hoje em defesa do papel da cidade e papel do setor informal, quer dizer, favelas e outros assentamentos informais em termos de sustentabilidade do planeta. E no primeiro momento eu vou mostrar que fala foi exatamente pegar o desenvolvimento sustentável, objetivo número 11, que é cidades e comunidades inclusivas e sustentáveis. Ele tem quatro pontos, inclusive é, seguros, resilientes e regenerativos. Mas como você ouviu falar hoje de manhã, todos esses 17 objetivos, se integram um com o outro e não pode separar. Inclusive, essa separação, muitas vezes, faz que nosso ensino na universidade é meio fraco e nossas divisões nos setores, esses setores, nos agências internacionais, também sofrem dessa necessidade de separar. Então, botei junto com o meu, U1, e que é a redução de pobreza, e o 8, é trabalho decente para todos e, além do… cada cada objetivo tem uma agenda de ação. E o New Urban Agenda, Agenda Nova Urbana, é, ele foi aprovado em Quito, onde eu estava em Habitat 3, 2016, e ele propõe cidades para todos e um direito da cidade, que são coisas muito difíceis de conseguir. Então o que eu só queria rapidamente mostrar aqui é que são vocês podem facilmente ler os vários partes do o que está considerado pelas nações unidas e os assinantes do convênio os partes de uh, o, compacto, o novo compacto agenda urbana mas aqueles sete, a gente acabou de ouvir uma palestra tão comovente e tão lindo sobre o uso de conhecimentos e novas tecnologias e acesso global. Achei essa foi ótimo para uh, começar a minha palestra e também para também destruir essa divisão infeliz entre urbano e rural. Precisamos os dois para poder ter um planeta sustentável. Se a gente tem todo mundo na cidade, e ninguém no agrícola, não vai dar. Então, agora a história do nossa época é uma história de urbanização. A urbanização começou é, rapidamente na América Latina, depois da Segunda Guerra Mundial. E eu acho interessante que é, o Brasil... Tem 86% da população morando em cidades. América Latina, um pouco menos, 80% como como os Estados Unidos. Então, o Brasil é um lugar altamente altamente urbanizado. E, claramente, essas pessoas que vêm do do campo para a cidade ficam enchendo a cidade de uma uma... É uma rapidez incrível, incrível, absolutamente incrível. Essa mostra que cada ano chega 70 e mais mil pessoas, mais de 8 ou 10 cidades de Nova York. Então, pela necessidade de essas pessoas têm um lugar para morar, eles têm que construir esses lugares próprios, porque nem o Estado nem o mercado consegue produzir casas suficientes e atingíveis para a população rural que vem para a cidade. Vem por quê? Porque, como nós, está procurando o melhor vida, o muito melhor vida, se não para eles, então para seus filhos. Então, pronto, não vai conseguir nem comprar nem alugar no setor formal, então, o que eles fazem? Eles procuram um terreno que não está sendo utilizado e começa a construir casas e comunidades geralmente em lugares de alto risco meio ambiental. Ou nas costas, ou perto dos rios, ou nos inclínios muito grandes, como vocês bem conhecem, nos enchentes, nas favelas do rio. E então, eu queria apontar que a Parte da população mundial que mais rapidamente cresce nesse momento é a população informal nas cidades. E, para te dar um exemplo, tem um bilhão agora de pessoas morando em favelas ou outros assentamentos informais. E para 2030 vai dobrar para 2 milhões, para 2050 vai ficar três bilhões de pessoas morando fora do cidade formal, fora do asfalto, que vai representar um em cada três pessoas na planeta, para dizer, se você quer um planeta sustentável, não vai ser sustentável se vocês não incorpora conhecimento, energia, inteligência e produtividade dessas uma em cada três pessoas. Então, por isso que eu estou argumentando para não deixar essas pessoas ser vistas como problemas para sustentabilidade, mas como parte da solução. Agora, aqui é para você dar uma ideia de contribuição econômica do setor informal. Esse é 1,8 bilhões de pessoas que trabalham nesse setor e no Brasil, mais de metade do, dos trabalhos não agrícolas estão no setor informal, gera 10 trilhões de, de dólares. Quem seria se fosse um país? O setor informal seria o segundo maior país do mundo. Então, você conhece talvez essa imagem, que é de São Paulo, que mostra exatamente essa divisão entre ricos e pobres, que eu, pessoalmente, considero um dos maiores desafios da de sustentabilidade do nosso planeta. Minha, minha pesquisa é, que eu comecei em Berkeley quando era professora, começou a focalizar nas no, megacidades, cidades que tem 10 milhões de habitantes ou mais. E foram previstas é, que quando chegou a 2000, seriam uns 10, 12, 13. Então, começou com 250 e 90, não, 99, 10. Para 2014 era 28 e agora são 47 cidades desse tamanho. Eu já fui criticado muito, muito, muito na minha vida porque pessoas falaram que eles querem acabar com a megacidade, não é viável, a cidade não pode ser mais de 250 mil pessoas, vai amplo dia, vai arrabar. Mas as pessoas procurando melhores oportunidades de emprego, de saúde e de educação foram para essas cidades. E essas cidades são lugares de muita inovação. São lugares onde pessoas... Com diferentes cabeças, como a gente ouviu falar agora, são em proximidade cidades densos que você pode ter um vizinho que não é do lugar que você é, nem da sua religião, nem da sua, uh, o, o, a sua cultura, e vocês juntos criam umas soluções que não pode ser criado para uma, um grupo homogêneo. Então como eu falei, cidades não são os problemas, mas são as soluções. Como 80% do global GDP, 60% da população, está produzido ou residindo em cidades, ele só usa 3% do terreno do planeta. Então, os que professaram a ver esses objetivos estão pensando que, com as cidades bem, gestionados, bem-administrados e pode ser o final da pobreza extrema ou uma melhor enfrentamento de um, mudanças climáticas e reduzir o risco desses assentamentos que sofrem o mais porque são em lugares mais precários. Essa é só para mostrar, Eu não sei se você pode ler, mas essa compara a emissão do, do tóxicos no ar de casas suburbanas, casas é, casas mais ou menos ligadas attached houses e casas na cidade. O que quer dizer? Mostra que morar na cidade conserva muito mais energia, e preserva muito mais a condição do ar, além de ser mais perto do emprego e bababá. Minhas conclusões, eu estudei 20 Megacidades, tenho equipes, cada uma dessas cidades. Organizei um ONG chamado Megacidades, começou 30 anos atrás. E nós fomos criando essas equipes nas universidades para detectar inovações bem-sucedidas, que podem ser transferidas, adotadas outros lugares e quem não eram geralmente governamentais. Eram mais ou menos inovações que tratavam do meio ambiente, de pobreza, de voz e que era gerado em parceria ou do base das comunidades. Então, a conclusão foi exatamente que quem nós chegamos agora, mas essa foi que a gente escreveu em, talvez, para, em 92, para o primeiro eco. Não pode ter um, um, um mundo sustentável sem cidades sustentáveis. Não pode ter cidades sustentáveis se você não conforme a aproxima o problema de, de pobreza e desigualdade. E essa não pode ser enfrentado sem atividades de grupos, de comunidades e sociedade civil. Mas essa, para essa, precisa mudar os incentivos e os as regras do jogo e quem está jogando. Que é muito difícil, é fácil dizer, mas é muito difícil que todo nossas regras e nossas incentivos são para perpetuar e reproduzir esse mesmo, esses mesmos problemas. E até concentrar a população e até criar um novo sistema de infraestrutura nas cidades, nós vamos replicar. Eu vou depois falar de novas inovações tecnológicas que pode descentralizar uh, infraestrutura de água, esgoto, lixo, e pode pular dos inovações do século XIX, que estamos ainda usando, da Revolução Industrial, para o século XXI. E deixa as cidades que não têm infraestrutura plena pode ser deixado esquecer do século XX e vai para o século XXI. Agora, a minha História. Era uma vez uma menina muito interessada na topologia que apliquei para uma bolsa, ganhei uma bolsa para passar três meses no interior da Bahia, no município de Camaçari, em três pequenas povoadas, Jauá, Arembepe e Vila de Abrantes. Essa foi em 63, meu segundo ano da universidade. E eu fui lá porque eu fiz parte de um grupo de teatro, dancei, e toquei violão e várias coisas, num grupo de teatro que viajou às cidades todas do Brasil e da América Latina. E no Brasil descobri que todo mundo queria que a gente pensa no povo, o povo, aí para criar um novo sistema de, de governo que não era comunista, capitalista, nem socialista, Achei fascinante, eu perguntei, e onde que é o povo? O povo, é onde que ficam? Eles ficam no campo, mas onde é que o campo? O campo é no Nordeste, mas onde no Nordeste? Até ah, tal, talvez Bahia. Então, consegui uma bolsa para vir nesses pequenos lugares, e minha estudo foi, o que que os jovens pensa do seu futuro? O que que eles querem fazer e que aspirações eles têm? Todo jovem queria ser exatamente como o pai, o avô, o bisavô, o plantar, o pescar. Mas, no meio desses três meses, chegou aquele uh, vendedor ambulan ambulante que tinha o rádio transistor. Aí, depois dessa rádio, todo mundo contribuiu, que não foi uma economia de moeda, comprou isso e, depois, nenhum desses jovens queria mais morrendo nos braços do dia, já não, nem queria trabalhar na enxada, não, queria para a cidade grande, queria, é, onde que é o movimento, eu quero lá, quero lá. Aí eu tinha, uau, muito, quase, não tinha nem 20 anos de idade, eu saquei, ao meu, ao, ao, a minha vida nesse planeta vai coincidir com pessoas abrindo os olhos e resolvendo procurar novas oportunidades e novos lugares, então... Eu vou seguir esse processo porque é uma coisa que me fascina e fico muito feliz, de dizer muito alegre que todo ainda todo dia acordo muito fascinada por essa progressão e essas essas transformações. Nunca acho é uma coisa que não me me me estimula. Então, o que, que eles fizeram? Deixou tudo foi Vender tudo para poder ir para a cidade, foi para o Rio de Janeiro, não foi para uh, Salvador, nem para Recife, foi exatamente para o Rio de Janeiro, procurando essas imagens fantásticas da cidade maravilhosa. E eu, quando foi fazer minha pegada, foi chegar aqui e entrar, encontrar os ônibus e os caminhões que levavam as pessoas do Nordeste e seguiram eles. Então, descobri que eles foram a três diferentes lugares no rio. Uns foram para a Zona Sul, que é aqui, Catacumba. Eu escolhi Catacumba, que era na Petácio Pessoa. Outros foram lá para a Zona Norte, eu escolhi Nova Brasília, que era uma área industrial. E outros escolheram a Baixada Fluminense, eu escolhi Caxias. Eu botei esse essa mapa só para mostrar um pouco preview do próximo é, slide, porque essas pessoas de Catacumba foram removidas para que Tungo Guaparei, que é mais além de, no final da Zona Norte, e se não pagava todas as suas um, prestações mensais, foram jogados aqui em paciência. Quer dizer, sem nada, sem perspectiva nenhuma. Então, só para dar uma visão rapidinha de como que era, essa, como aparecia. Essa foi a zona sul, Catacumba. Fiquei seis meses em cada um desses três lugares e, e junto, fez, junto com a equipe maravilhosa de brasileiros estudantes, que eu treinei, 750 entrevistas. Essa é a casa onde morei, onde tem aquela flecha. Entrevistei pessoas aleatoriamente escolhidas, de 16 a 65 anos de idade, e homens e mulheres, depois 50 líderes escolhidos pelas posições. Então, 200 aleatórios e 50 líderes em cada um. A Zona Norte parecia assim, um pouco menos tenso, e Baixada Fluminense e Velo Operário estava assim. E eu estava assim. <risos> Todos nós crescemos. Então, é, dessa pesquisa, saiu o primeiro livro que chama, em português, O Mito da Marginalidade. Foi publicado em 1977 aqui pela editora Paz e Terra. E eu descobri cinco coisas que eram contra a, a, a opinião pública da época. Primeiro, eu descobri que essas pessoas não eram os mais pobres, os mais miseráveis e os mais burros. Eram os mais inteligentes, os melhores, que tinha possibilidade de perceber uma vida, aspirações para uma vida muito melhor. Então foi o melhores que vinham e, e eles não eram expulsos do campo, era atraídos pela cidade. E esses é, era muito é muito popular dizer que eles vinham ser esquerdistas, revolucionários e etar porque eles circular a cidade e não ser é, bem recebidos e ia fazer não eles estavam muito felizes de estar na cidade. O seu grupo de referência não foi aqueles prédios do elite, foi aqueles miseráveis que ficaram no campo e ainda estava com problemas de, de nutrição e de saúde. Então, eles ficavam muito felizes de acomodar. E essa o, o assunto do livro era que eles não eram marginal, marginais da cidade. Não eram... É, separado, com economias separados, Eles eram completamente integrados. A cidade não conseguia funcionar sem eles, nem eles funcionassem sem a cidade. Só que os termos dessa integração era muito assimétricos. Eles davam muito do seu trabalho, da sua cultura, das sua, suas vidas, e receberam muito pouco. Então, o que justificou a remoção é que essa ideologia de que eles eram lixo, eram suja, eram criminosos era é, perigosos, então a ideia foi tratá-los como uma doença, como câncer, talvez, e cotar E por isso que essas ideologias justificou a remoção das favelas. Bem, eu escrevi o livro, voltei, agora não podia voltar muito, muito tempo no Brasil porque foi expulsa. Do país em 1969, como agente internacional de subversão. <risos> é porque quem morava em favela, quem gringa, jovem morando em favela, só podia ser visto como uma comunista organizando revolução. Então eles foram, mas eu sabia antes, foi embora com meus, meus dados e felizmente consegui sair. Trinta anos depois, eu voltei e achei que em todos esses, esses essas décadas, a cidade do Rio cresceu menos do que as favelas. E que tinha 300 favelas em dois, de 1970 e 2010, 1250 mais ou menos, com população que era entre 22% e 25% da população do Rio. Então, para os cientistas aqui, eu botei esse slide, não vou falar muito, mais. eu fiz a pesquisa em três etapas, levou dois anos para achar as pessoas que eu entrevistei originalmente, achei 41%, que é muito grande, que eu não tinha o sobrenome, por causa da ditadura, e não tinha endereço por causa de falta de nomes da rua. Aí depois entrevistei eles todos, foi em seis estados. Aí que foi analisando, descobri que coisa triste. Não deu para realmente comparar a vida de uma pessoa quando tinha 45 anos agora tinha 75 anos. Então não tinha como comparar se melhorou ou piorou. Aí eu voltei, peguei outra proposta, fiz outro levantamento de verbas e voltei e entrevistei a amostra dos filhos os filhos tinham uma idade mais ou menos parecida com os pais quando eu entrevistei eles. Mas aí analisei os filhos não tinham tido muito sucesso em mobilidade social. Tinha um pouco, mas não tanto como os pais esperavam. Aí eu resolvi entrevistar os netos. Voltei de novo, fiz outra proposta e entrevistei então os netos, a amostragem dos netos. No final, eu fico em dúvida se esses 41% de pessoas entrevistadas e localizadas eram talvez os melhores das pessoas do amostra original ou talvez os piores. E que talvez toda essa geração ia ser mal representando as mudanças gerais na cidade. Aí ah, eu voltei os três lugares e fiz uma nova amostragem aleatória, uma nova amostragem dos líderes, e verifiquei que realmente as curvas e as respostas estavam quase idênticas. Essa é o esquema de análise, basicamente dizem que as pessoas em eh, 1968 e 69 passaram os 30 anos, ou talvez com programas de governo, com ONGs ou de suas autoajuda mutirão, e perguntando o que que aconteceu quando voltei em 2000, vamos dizer. E eu queria ver isso em, em vista das mudanças macros na economia e política do Brasil e no Rio. Que era muito difícil, né? Aqui é a Catacomba onde morei. E aqui quando voltei em 2009, era o mesmo lugar, mas sem 10 mil pessoas, muito queridas, e a remoção, essa remoção que eu presenciei Praia do Pinto, foi muito brutal, muito desespero, muita doença psicológica e física, e muitas famílias separadas do, dos membros da família e de a redes de apoio. Alguns foram jogados na cidade de Deus, mas a maioria foram para Tungo Guaparei, que era muito mal feito. essa Três anos depois da construção, o novo foi assim. E os moradores eram responsáveis para consertar o mal construção de água encanada e tudo que foi feito para o dinheiro chegar no bolso do construtor e não para as famílias. O pior foi, aqui entra paciência, você tinha que pagar a cada mês um parte do valor do apartamento baseado no salário familiar que você tinha quando estava em Catacumba. Em Catacumba, o um homem trabalhou dois trabalhos e a mulher também trabalhou e os filhos também fez biscate. Então, a renda familiar caiu muito quando foram jogados em Quitongo, -guapare, onde levou mais ou menos um quarto do salário para transporte para os empregos no centro. Então, foram castigados de pé botado num lugar sem escola, sem transporte, sem saúde. E foi tantas pessoas que entravam nesse, nesse problema que tinham que construir mais e mais e mais casas de triagem. Eu acho que vocês que são médicos ou que trabalham na área de história ou de medicina sabem que a palavra triagem é a palavra que eles usam para separar numa guerra com muitos feridas os que podem sobreviver e os que vão morrer. Então, eles que eles pensam que vai morrer, eles deixam morrer. Nem dá tratamento. Então, o nome dessas essas casas é muito um insulto. Muito. Agora, achei muito engraçado que Minha Casa Minha Vida tem os mesmos casas. Depois de tanto tempo. Oi, 2011. É, não, não tinha nenhum é, é, arquiteto brasileiro que podia fazer uma... Uma coisa mais interessante que essas casinhas e é um lugar mais urbanístico dessas. Que, que coisa! O Brasil é cheia de talentos urbanistas. Não entendo. Mas, <risos> é triste. Oh, yeah. Oh, yeah. E então, por enquanto, a Nova Brasília virou o um Complexo da Alemão. Aí ficou completamente tomado por tráfico e milícias depois e ficou cada vez mais perigoso e pior. E um grande amigo meu com quem eu morava, a família dele, em Cabo, essas são fotos dele quando chegou em Nova Brasília, em 62 antes de meu estudo, em 99 eu entrevistando ele e em 2008 antes de morrer. Ele tinha que morrer fora do, do Novo Brasília porque os traficantes ameaçava muito. E ele só queria que o umbigo ficasse enterrado em Novo Brasília. Então, eu escrevi um segundo livro baseado nesse segundo estudo, chama Favela, Four Decades of Living on the Edge. E essa, eu tinha uma coisa muito errada nesse estudo, porque eu pensei que nunca mais eu ia ver a remoção de favela já que 22% ou 25% do, do corpo eleitoral é, morava em favelas, e já que a democracia já tinha voltado, e já que é, era muito riscado a, a se remover a favela, eu achei que eles tinha direito, mais ou menos, informalmente, de ficar. Mas estava errada. Eu realmente não imaginava que com os mega-eventos e esse anúncio do, do FIFA e do... E tinha avançado muito na educação, especialmente em anos de escolaridade. Aí que eu perguntei ao PB o que, que era a razão que a educação não estava fazendo um grande avanço para essas pessoas, porque até chegar nos netos tinha zero analfabetismo. Começou... Com 82% dos pais, as mais 70%, 70 não, 92% das mais eram analfabeta, Os que viajaram, 45% analfabeta, Os filhos, seis. Então, é uma grande coisa. Só que, como os perceberam hoje de manhã, essa aqui, os anos na escola. Essa aqui é a sua renda. Você pode ver aquela lilia vermelha é favelas e o azul é todo o resto da população do Rio. Então, você, até três anos de escolaridade, sua renda ficava igual. Mas de três anos até 18 anos de escola, o gap entre você e uma pessoa no asfalto fica crescendo, crescendo, crescendo. E pessoas perguntam por que eles vão trabalhando no tráfico? Mas por que fica na escola, se com 18 anos de escolaridade eu não consigo nem ganhar nada? Eu, o cara foi uma favela, um dia eu estava lá com um cara de xerox, e as pessoas, esses jovens, perguntavam quanto ele ganhava. Eu acho que foi numa dessas favelas com um chefe muito famoso. Aí ele falou, quanto ele ganhava, muito envergonhada. E ele, ah, nada, o nosso traficante X tal, ganha muito mais disso, muito, muito mais. Essa que você ganha é porcaria. Então, é tudo ficou na cabeça, todo esquisito em termos de o que, que pode fazer na vida. Não tinha um modelo bom. E essa me, me, me dói muito. Bem, também violência, prejudicou muito a vida dessas pessoas. Um em cinco tinha um membro de família que morreu homicídio. E essa, essa foi em todas as gerações. E essa aumentou a crença que essas pessoas nas favelas não prestavam, que eram criminosos e vagabundos, porque depois todo mundo que era de favela, que foi procurar um emprego, quando deu endereço, foi suspeito. Aí a, a, a, a, essa entrevista acabou. Quando deu no interesse, não tem mais. Eu queria só dizer uma coisa incrível. Essas bases de discriminação, de cor, de aparência, de gênero, de onde nascia, tarará, tarará, na geração dos filhos e dos netos, todos baixaram muito. Na geração dos netos, quase ninguém falou que, quer dizer, não, quase ninguém, mas muito, me, menos do metade falaram que experiência, tinha experiência de preconceito de erro mas favela, mora em favela, ficou ficou lá, 84% ou mais. Então, é muito, é, temos que pensar como mudar a mentalidade, não só do governo, mas de todos nós, de toda a sociedade. Bem, também que fracassou um pouco foi a promessa de democracia, que eles não conseguiram, é, ou, igualdade em frente do lei, os cidadãos completos e violência, emprego, educação, o poder de negociar e a exclusão ficou pior. Ficou pior porque os traficantes controlavam a voto e não podiam. Quando tinha vereadores, pelo menos na ditadura, podiam negociar. Se você coloca aqui uma escada e aqui isso, mas tem que fazer antes da eleição, porque a gente sabe que você não vai fazer. Aí tinha uma sensação de alguma coisa, mas agora não. Então, chegando no terceiro, a pesquisa que estou terminando agora, eu resolvi estudar o efeito dos mega-aventos nas políticas públicas no Rio de Janeiro e como essas políticas públicas afetaram as comunidades, favelas e os moradores. Eu, você pode ver aqui como foi dividido, mas fez 225 entrevistas profundas, abertas e assistiu 49 eventos. E a gente escolheu os lugares dentro de os vários ah, círculos ah, olímpicos. Aqui são onde que eles estavam. Eu fiquei muito feliz quando o Eduardo Paes falou no TED Talk. Porque falou tudo que eu acredito. Falou dos quatro comandantes, que toda cidade, o Rio ia ser o modelo, de ser muito ecológico, muito acessível por trânsito, muito integrado socialmente e amigável à tecnologia. Mas, no final das contas, com todos esses dois eventos e toda a complicação de implementar políticas públicas, acabou fazendo programas que talvez muito bem motivados no início, ficaram prejudicando infelizmente o morador de favela, como o PP, Unidade Policiais Pacificadores, que começou bem, mas quando começou a expandir rapidamente e não treinar as pessoas, começavam realmente a ser muito brutal, abusou direitos humanos e acabou aumentando homicídios e violência. E, é, também no PAC-2, que era um programa ótimo, muito bem escrito, um programa excelente, seguindo favela-bairro 1 e favela-bairro 2, na escala maior, nas favelas maiores. Tinha tudo lá, é, estudos preliminares diagnóstico do problema, reuniões com comunidade, avaliações assim, passeados Mas, no, no momento de gastar o dinheiro e implementar, faziam coisas para inglês ver, faziam coisas como o teleférico na Alemanha que ninguém usou. 7% das pessoas no, no, no alemão diz que já andou no teleférico e é que eles não queriam saneamento. 80 e tanto por cento não tem saneamento. Queria escolas, queria empregos e esse teleférico acabou com o comércio local porque foi feito naquela área como onde as melhores casas e os comércios existiam. Então, em vez de fazer bem, prejudicou. E aí, Manguinhos, em maio tra trabalhando muito para conseguir a confiança dos moradores, fez um programa lindíssimo, com uma biblioteca escola entre as dois facções, no praça lindo. Mas quando chegou a hora de liberar a grana, a caixa fechou a grana e ninguém tomou conta, nem a cidade, nem o Estado. E então, começa a degradar as casas e, enfim, agora essa biblioteca maravilhosa é abandonada, fechada e todo horrível. E a última coisa é que voltou a remoção, muito tristemente, 77 é, sete, mil pessoas removidas, mais do que na década de 70. Aqui é o E a remoção foi dos lugares muito privilegiados, aqui, aqui onde era rosa, para aqui, onde são esses amarelos, onde não tinha nenhuma chance de integrar na cidade. Famílias e famílias e famílias. Então, essa é Velo é Velotódromo. Maria da Penha, que lutou muito. E <risos> foram... Quando Eduardo Paes estava anunciando que não ia jamais remover a favela, os os tractores estavam removendo. E agora Penha e o seu marido conseguiram fazer um museu de remoções que está, pelo menos, documentando essa. Mas espero que nunca mais vai ter isso. Então, essa... Para começar o final dessa apresentação, essa é uma coisa escrita no Guardian. Eu, eu não sei como é ler em português, mas vocês podem ler porque ele está muito bonita. As an urban form, something is robust, green, sustainable, high density, low cost, penetrating the city center, within reach of work by foot or bike close self-reliant communities, in which ties of family and neighborhoods are strong." Então, todo mundo usou isso como bíblia de novo urbanismo. Mas, e pensando, talvez um pocitano, mas realmente ele estava descrevendo Rocinha, e eu tirei a palavra Rocinha favela para ver como a favela pode ser vista como uma coisa sustentável. A Rocinha tem uma densidade maior do que em Nova York, é, densidade de 67 mil pessoas por quilômetro quadrado. E as pessoas lá são bem situadas para trabalhar, tem vários problemas, obviamente, que podemos conversar. Concluindo, essa é uma timeline de 80, 1897, como quando foi fundado o Morro de Providência, a primeira favela, até agora mostrando onde que era os momentos marcantes, o ditador, final, os mega-eventos e os meus estudos e o crescimento da cidade e os várias políticas públicas que você pode ver, remoção, conjuntos, a urbanização no local, o PP, papapá, papapá. E agora os jovens fazendo museus e cultura na favela. Então, quero dizer, planejar é simples. O plan, para planejar é humano. Implementar é divino. E nessa implementação que as coisas começam a desmanchar. Eu acho que se a gente começa a pensar criativamente como conseguimos implementar o que está escrito em todos os documentos, vamos ir longe. E essa foi, esse desenho foi feito por Cláudio. Claudius Tchekon, que fez isso na minha primeira palestra do Mega Cidades, uns 30 anos atrás. Ao meu novo livro, vai A Importância de Ser Gente. eu concluí todos os meus pensamentos e todos os 50 anos de, de pesquisa com um, a sensação que se você não é gente, você. Não é nada, não pode estar parte da cidade e do, do mundo. Então, eu quero apontar que cidades têm sido sempre os lugares onde as pessoas refugiadas, vulneráveis, foram e sempre lutaram para direitos humanos, direito da cidade, direito de voto. E eu acho que o investimento governamental em capital humano e social é muito atrasado em comparação a investimento em obras de concreta e obras que as pessoas podem realmente se ganhar bem fazer por si mesmo. Então eu ponto que 50 anos depois as moradores que eu conheço e os moradores nas favelas nessa comunidade ainda não têm respeito e dignidade e não têm voz e não são cidadãos completos. Para terminar eu queria apontar esse é o planeta Terra. E os outros planetas estão dizendo, oi, estamos todos atrás de você. Nunca esquece que você é um plano de primeira classe. Então, pelo amor de Deus, vamos salvar esse planeta e até os mais vulneráveis do planeta. Muito obrigado. Aplausos. Obrigado pela brilhante palestra. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas eu queria abrir para perguntas. Aqui, aqui. Quão universal é esse problema, no sentido de outros, quão universal é esse problema no sentido de ter uh, em outras partes do mundo a mesma situação e a mesma falta de resposta para a solução do problema que poderia, se a gente deixasse ele se auto-organizar com alguma ajuda, ele poderia criar essa cidade que a gente vê de dentro da cidade. Eu, eu não vi nenhum país que conseguiu fazer todo melhor, mas muitas das cidades conseguiram fazer partes melhor. Em Chile tinha os convênios entre moradores de, dos favelas de lá e o governo local. E o governo eh, estadual e federal só liberavam a verba quando os dois lados concluíram essa etapa de programa. Essa ajudou muito. E coisas desse, desse jeito que incorpora incentivos para fazer melhor, porque agora, na minha casa, minha vida e outros programas desse tipo, o, o incentivo é o contrário. Quanto me, mais ruim o terreno e mais longe, quanto pior a construção, quanto mais você lucra... É, para cada unidade. Então essa tem que ser reversada. Obrigado pela pergunta. O que mais? Mais alguma pergunta? Sim. Queria agradecer a palestra realmente inspiradora. Muito muito obrigada. Eu estou aqui, me filho com várias professoras também da UFRJ e eu fiquei pensando nós somos professores lá na Ilha do Fundão e que temos a senhora mesmo deve conhecer, somos cercados por favelas, não é? E a gente é chamado, ainda mais diretamente, os cientistas, a gente trabalhar diretamente, né? Então, eu fiquei pensando, a PUC, que tem a Rocinha ali, e até a PUC, que tem se expandido, e os campos, o campo da PUC está crescendo por dentro da Rocinha, não é? Ali perto do parque da cidade. E a UFRJ também tem, também tem tentado integrar com essas ações sociais. Então, nós da universidade, no nosso dia a dia, como que a senhora poderia nos inspirar assim, concretamente para a gente realmente fazer alguma coisa? Nós estamos tão próximos, não é? Eu tinha uma uma ideia que eu queria incentivar a fazer antes dos mega eventos, mas ainda a ideia é válida. É, e também o Fio Cruz também é perto de Esfavel, todos esses lugares. A primeira ideia foi fazer um banco de empregos que seria crescendo no futuro e deixa é, em cada favela uma, um, as reuniões ou porta-a-porta porta, para saber que tipo de empregos ia e criar caminhos para esses empregos especificamente, junto com o setor privado e junto com o governo. Se isso foi feito antes das Olimpíadas, podia, e todos esses empregos seriam destinados só para morador de comunidade, isso é uma coisa incrível, porque ia aprende ser aprender espanhol, alemão, inglês, tratar, dirigir, fazer turismo, cozinhar, costurar. Mas ainda é. O Rio de Janeiro ainda pode ter esse tipo de ligação entre um caminho que não é tráfico. Segundo, eu tinha ideia de cada universitário, para formar, tinha que ter um amigo, que mora numa comunidade. E esse amigo, ou amiga, tinha que ser alguém que eles tinham afinidade, e eles iam passear juntos, fazer alguns trabalhos juntos, obrigatoriamente. E eu acho isso seria uma maneira muito bom de a pessoa do asfalto aprender como é inteligente e capaz e trabalhador a pessoa do morro, e vice-versa. E eu queria dizer, as pessoas que... Interagiram com pessoas de Zona Sul no, no início das suas vidas, no Catacomba, antes do, da remoção. Essas pessoas tinham uma vantagem para a vida inteira. Sabiam falar como Zona Sul, sabiam se vestir, sabiam se andar. E muitos deles ficaram trabalhando em bancos. Começava com velador, depois foi subindo. Eu acho que o talento em, em, nessas favelas é tão grande, é só uma questão de como poder juntar a percepção que contra o, o médio de conexão de massa, que sempre está prejudicando a favela, né? e começar a fazer amizades, ligações e razões de colaboração. Essas são duas pequenas ideias. Obrigada. Para concluir, eu vou fazer só uma perguntinha. É... Logo depois da palestra do professor Nova, nós fomos almoçar, e ela me perguntou, falou, tem uma coisa que eu não entendi direito, da maçã, eu contei para ela, era maçã caindo na cabeça do Newton. E eu falei, e isso diz a lenda que aconteceu quando ele estava com 21. E nessa... Quer dizer, e, e depois eu falei do Darwin também, que começou as descobertas dele com 22. E eu disse... As grandes coisas vêm cabeça de jovens. Mas eu fiquei curioso, o que, que a senhora tinha na cabeça para ir morar lá na Catacumba com menos de 20 anos? <risos> eu tinha na cabeça que os moradores de Catacumba seriam os mesmos ou muito iguais a esses moradores de Jauá, Arambep e Abrantes, que são as pessoas mais Conchegantes mais carinhosos do mundo. Me receberam na sua comunidade, me receberam nas suas casas e me tratavam muito bem, mesmo que eu não falei nada de português, nada. Cheguei lá, eles falaram: Janice, você é debi mental? <risos> Meu filho, que tem quatro anos, três anos, fala melhor do que você, Janice. E depois, Janice, você fala como o um papagaio. Você, era uma coisa. E eles me ajudaram a aprender português e me ensinaram muita coisa. Então, eu sabia que essa exatamente esse tipo de pessoa que ia se arrancar e ia para a cidade. Então, quando cheguei na cidade, eu fui, não encontrei eles, mas fui encontrando os, os os ônibus e os, os caminhões que levavam as pessoas e eu escolhi aleatoriamente, eu sabia que tinha que escolher uma na zona sul, um na zona norte e uma baixada. Na zona sul, eu aluguei um apartamento em Gomes Caneiro, que veio junto com uma, uma menina e os dois filhos dela e ela era moradora de Catacumba. então pronto, era Catacumba. E eu tinha um amigo que tinha um namorado que morava no Pisco, em Nova Brasília. Pronto, Nova Brasília. Agora, em Vila Operária, em Caxias, eu não sei, mas era maravilhoso, porque Vila Operária é um lugar, eu acho que foi lá porque é um lugar que não se considerava favela. Fez uma constituição que todo mundo que morava lá, que chegava, tinha que assinar que se eles tinham qualquer coisa, o policial, qualquer mancha, qualquer roubo, não podia, por isso chamava Vila Operária ou Vila Ideal. E todo mundo tinha ensinado, se homem e mulher briga a mulher fica com a casa e o homem sai. Muitas coisas desse tipo. <risos> <risos> e hoje em dia, se você for lá, eles têm anualmente uma, um festival internacional de grafite. Foram excluídos dos festivais de grafite. Fez 11 anos, essa é o, o, eu acho que esse ano foi 11, que convida pessoas de toda parte do mundo a recebê-los em casa, fazer grafite com eles. Ver, é uma coisa, essa, essa comunidade tem a cabeça de ser gente.